Fala aí seus pegadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Sebastião o cara que mais entende de tratamento de disfunção erétil. Tudo tranquilo. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque também assim como eu, estava procurando a cura caseira para conseguir ater ereções, mais duras e prolongadas, certo? Eu chego aqui na humildade para trazer para vocês dicas maravilhosas, e truques para que você continue com a sua banana em pé. Eu prometo para você que vou ser rápido. Como eu falei, a impotência começou a aparecer na minha vida, ainda na minha lua de mel, porque estava muito nervoso e ansioso, e com isso meu pênis não conseguiu ficar duro deixando minha parceira triste. Começamos com muitos problemas, para os outros sempre estava as mil maravilha, mas só ela sabia como estava infeliz, por ter vontade de ter umas noites de amor e sexo prazeroso e não ser saciada e não se sentir desejada. Tudo o que nós pensávamos era em como melhorar. Como ficar mais próximos um do outro? Eu ia para o trabalho triste, com medo dela me largar e procurar outro homem. Para satisfazê-la, os problemas do trabalho ocupavam minha cabeça. Quando chegar em casa, olhava a minha esposa deitada. Ficava muito triste por desejar e não conseguir saciar. A ansiedade de querer saciar era muito grande. Isso durou por volta de uns seis anos. Até que eu comecei a procurar conselhos. Comecei a procurar receitas caseiras e encontrei várias que nos deram momentos melhores na cama. Mas não era uma cura, era apenas algo passageiro. Até que eu encontrei um método poderoso que me fez aumentar em até três vezes o nível da minha ereção. Meu casamento após eu ter adquirido esse método é outro. Tudo mudou na minha vida. Eu deixei aqui abaixo na descrição o link desse método para você ter até três vezes mais ereções. Você conseguirá demorar mais na cama e fazer um sexo gostoso e demorado com sua gata. Deixando ela de quatro querendo muito mais. Foi o que aconteceu comigo. Por isso resolvi ajudar meus amigos. Que também me relatavam o mesmo problema. Aí foi então que muitos deles pediram para que eu passasse minha experiência. E logo veio a ideia de criar esse canal do Youtube. E como o vídeo de hoje eu demorei muito pesquisando para trazer para você, um conteúdo de qualidade e embasado e super simples de fazer, já peço que se inscreva no canal, para não perder mais nenhuma dica. E já deixe o seu joinha no vídeo. Então vamos à receita. Estudiosos da Universidade do Texas, constataram que duas xícaras de café pode ser o limite para melhorar sua vida sexual. Os pesquisadores verificaram que 42%, dos homens que bebiam essa quantidade de café diariamente, eram menos propensos a relatar problemas de ereção, mas a estatística cai para 35%, para os homens que bebem mais de 3 cafés por dia. Ou seja, com duas xícaras de café você terá mais potência em seu pênis, pois a cafeína entra na sua corrente sanguínea, gerando mais bombeamento de sangue para seu pau. Mas como eu disse, essa dica funciona, porém não é a cura definitiva. Como falei. Eu deixo o link abaixo e também no primeiro comentário fixado, o método que usei. E várias pessoas aqui desse canal também já usaram, e mudaram as suas vidas na cama. Por isso não perca tempo. Pois não sei por quanto tempo o YouTube permitirá links nos vídeos. Mas seja como for. Eu desejo melhoras e sucesso no seu casamento. Pois sei que isto já está tirando sua paz. E que você não aguenta mais tudo isso. Já deixa seu comentário abaixo. Que prometo que vou responder todas as suas dúvidas. Grande abraço. Fui.